Rapaziada, olha o sorriso colgate do menino. É o quê? Beleza, eis a história de um futuro perdido de uma noite que nunca acabou. Vem comigo encontrar o seu amado. Catherine Warner acreditou nas palavras de Irons. Rapaziada, esse Irons é o um cara mais pilantra do mundo. Ele enganou todo mundo do hein? Afinal, ele era um cavaleiro, o chefe da polícia e um amigo próximo do seu pai, o Perfeito. No entanto, assim que chegaram ao orfanato, a máscara dele caiu. Sabe, acho que você vai ser a minha obra Prima. E ela entrou em desespero. Só que o destino lhe sorriu. Catherine conseguiu roubar as chaves do seu potencial assassino e se decidiu. Preciso fugir. Preciso resgatar o meu querido Ben. Pois é, pra quem não lembra, quem é o Ben, é o carinha da prisão que foi explodido pelo Boot Nelson. Just give me the fuck out of here! I... Rapaziada Parece que o zoinho explodiu, hein Beleza, vamos investigar melhor isso aqui Rapaziada, fatos e fatos Beleza, rapaziada, já estamos aqui no gameplay. É isso aí. Ó, tá rolando uma cartinha do diretor. Lembra dos espécimes brancos que eu mencionei no relatório do mês passado? Os pesquisadores batizaram eles de pálidos. Eles passaram por uma mutação especial e, ao contrário dos outros, ganharam a capacidade de se regenerar. São difíceis de eliminar com armamento leve. Não é impossível, devo acrescentar, só demora bastante. Não recomendo. Para eliminar um pálido é preciso usar armamento pesado, capaz de causar dano mais rápido do que ele se regenera. Como a minha equipe está procurando um meio consistente para produzir pálidos, quero o dobro de espécimes no mês que vem. É o preço a pagar por um futuro melhor. Rapaziada, o que, que acontece? Tá rolando uns pálidos. Que é... oh, oh, oh. Beleza. Rapaziada, é altamente hardcore, a mania com certeza vai se ferrar altas vezes. Esses são os pálidos pilantras! Eu tô calmo. Olha isso, tio. Olha o estilo do maluco. Rapaziada, mais rápido e mais mortal, hein? Ó, oh, já oh, louco, Foi um tiro só e <risos> já deitou, tio. É três tiros normalmente pra deitar um lock desse. Vai, tá rolando umas lojinhas de doce aqui. Vou pegar simplesmente essa granada. Olha o paredão, tio. Olha o naipão do maluco. Ah, que saudade que eu tiro. O jogo! Beleza, tem que. Esse maluco aqui dá um turbo do nada! Tranquilo, vamos abrir a porta aqui. Será que a caverninha já carregou a... a pistolinha? Beleza. A gente tava tá rodando altos cachorros. O jogo não carrega agora não. Tem! Como? Beleza, perfeito. Ah, o jogo! Que é Nossa Oh meu Deus Fica no fine, fica no... tá no fine, tá no fine ainda Rapaziada, vamos pegar essa chave aqui e olhar, pra... olhar pra trás Eu estou calmo, vamos continuar, vai, vai Beleza Dá tempo, jogo, dá tempo, hein, dá tempo Vou dizer, abre essa porta aí Beleza ah. ah. O oh, jogo, pera aí Ah, pera aí, jogo Aí pilantrou, hein Rapaziada Corta o filminho do nada e já mostra os cachorros voando <risos> Aí ah, não curti, não curti Eles vão pegar uma, uma paradinha de doce aqui O Caverninha não vai conseguir passar de primeira Com cerveja, depois dessa bancada benta que ele fez Vamos pegar essa parada aqui Eles vão ter certeza oh, oh, oh, Olha o tamanho da balada aqui tio. Não tá com Granada aí, Pode ficar calmo Eles tro Troca munição, tem que trocar munição no ato Esse combustível, pra que eu quero isso? Vaza, olha os palidão, tio Beleza, passa, passa Eu tô calmo, ô oh, meu, eu tô muito calmo é, Não vai dar, não vai dar Só pra lhes avisar Tem um tiro de magnetas Mas vamos ter que colocar outros Beleza Rapaziada, daqui, ali no meio tá rolando altos leakers Temos que matar esse Loki aqui Antes de entrar o jogo Rapaziada, daí fechou, hein Fechou a balada Eu dei sorte, eu dei sorte Deixou a balada aqui Morre, pilantra Ele, Morreu Ele morreu Ô, jogo Já, perigo se o, Licker, se o Licker acordou, já era, tá? Oh. Rapaziada Ó <risos> a perninha dela mexendo ali, ó oh, meu Deus Peguei... Faturaram o rim dela Foi faturado Eu Tô calmo Olha o sorriso cogate do menino. Passa a manca. É, é, é só uma franjada nela, ela já cai dura no chão. Hum, beleza. Ó. Abre aqui, na moral. Se inscreve aí, tio. Beleza. Ó, ó, olha ali. Olha lá o branquelão, tio. Rapaziada, vamos ver. Olha isso, tio. Vamos ver se a bundinha dele é malhada. Olha oh, essa bunda Eu tô calmo, vamos continuar, Eu não chega perto daquele maluco ali não que ele dá um turbo, tio. ele deve correr mais do que essa tiazinha mancando Rapaziada, é, tamo no danger Ação, não diversão Mas vamos continuar na adrenalina Ó, ó, ó, ó O palidão já vai vir voando, olha, olha só a velocidade do loco Olha isso tio. Beleza, Rapaz, a gente vai ter que dar um jeito de passar aqui Não tem como não Vamos, vamos ver uma brecha aqui Ó, oh, louco <risos> Rapaziada, a espingarda dá aquele gelo <risos> transversal. É o tamo vivo! Não por muito tempo, tá? A caverninha né? apanhou, levou muito dano. Vamos continuar, tio. Vamos continuar no dangerão mesmo. Vai tomar no caneco! Beleza, o que, que dá pra fazer aqui? Nada. Ó, munição de magnetas. Temos cinco, é altamente preciosa essa munição. Essa parte aqui é a parte que o cavaleiro vai se ferrar. Acertou. Ah, miserável. o jogo. Teve que gastar mais um tiro, hein? Aí não deu. Ó, o doguinho, ó. Ó, ó. Olha o doguinho! Rapaziada, <risos> vamos parar de gracinha? dar esse jogo de uma vez? Que eu não tô curtindo, hein? Não tô curtindo. Tranquilo. Abraça. Rapaziada, esse cara aqui é muito bom Ele é muito louco. <risos> Calmo, rapaziada. Tá rolando um legal ali. Pena que o Jantônio Antônio não deixa eu me aproximar deles. O jogo, chavinha Granelso bico o joelho desse Loki. Oh, ele merece um tiro bem. Fica quieto aí. O jogo, rapaziada. O jogo é pilantra mesmo. Coloca a chavinha, gira com amor. Flipa a porta. Agora, tio doguinho. Um, dois Vai reto, tio. vai reto, vai de amor Vai de amor Eu, tô, eu sou do bem, dog, eu posso ficar tranquilo E reto daí é melhor, hein Pera aí, cadê eles? Oh meu Deus, eles estão em toda parte ah, Estou Muito calmo Tranquilo Vamos abrir a porta Chegamos do outro lado Vamos respirar, tiazinha Olha o horizonte e fique super apavorada, tá cheio de balada ali. Tá rolando um monte de lock dentro do busão. Já prepara essa granada aqui. Tem, tem que ser na porta, tipo. Na porta. Certinho. Será que foi na portinha? Acho que sim, hein? Será que vara três? Nossa, o zumbi nem sentiu a magnetas. Rapaziada, é, o zumbi que levou um tiro de magnetas ali. Continua andando de peito estufado. Você vê o quão pilantra esse jogo tá sendo aqui nesse. Nessa paradinha aqui, hein Ó oh. Morre logo, turvinho Beleza, deu certo Rapaziada, essa be... é, tiazinha tá cercando Ai, oh meu Deus, valeu, tiazinha <risos> Muito obrigado, mas tem o Gordex, hein O Gordex ia abraçar ali, não ia ter como passar Beleza Ó, anda Na... oh, oh, oh! Calma Olha, é, esses Loki aqui Eles se mexem mais do que o normal, hein É isso mesmo Peguei uma chavinha, tiazinha, se concentra, Cuida. não, não, ó, oh, não passa perto, o Loki tá cheirando, <risos> Ai ah, meu Deus do céu, suba a ali, todo cheio de farinha, ah, tô calmo, oh, abre a porta, ah, é, rapaziada, momento jantonial, ó, é oh. estacionamento tudo zoado, o cavalinho simplesmente está pensando. O que fez esses lock ficar dormindo aqui do nada, tio Nesse localzinho, acho que eles estavam rolando uma baladinha ali Tomaram muita cachaça E acabou escorregando no local em conjunto Beleza Caberninha, se concentra aqui Essa parte aqui é só manter os locks Ô tiazinha, meu Deus do céu Apenas Deus. não vão amigos Ah, oh, meu Deus do <risos> céu Rapaziada <risos> Caberninha, vamos jogar certo esse negócio, pelo amor de tals, hein? Vamos parar de gracinha, ó Tava indo bem. O Bandame tá vendo, hein? Vamos parar com isso. Pegamos munição da magnetas. Olha, tinha que chegar aqui no fight. Oh, meu Deus, que a Moscou. A la grande. Aconteceu essa p. Beleza. Rapaziada, tem que ser um tiro nesses blocos só, hein? Troca a munição. Olha o doguinho, já vem no amor, já vem no amor. Escorrega ele. A perninha dele é coisa mais linda essa perninha voada, né, tio? Oh, meu Deus Vaza Vaza Troca a munição Meu, ele está, ele está vindo Tem que ser no peito do Loki Bem no peitão Isso ele sobrou duas Munição, que é o que o perninha necessita Rapaziada, vamos concentrar aqui Pera aí Atrás do Loki pra cá só que a gente precisa do jantônio Tem um jantônio com a mochilinha Sem aquela mochilinha ali Aí fechou tudo, hein, tio Ô, você traiu os caras pra sua morte. Rapaziada, teve que deixar tio, tô... Teve que deixar Peraí, não morreu não, né Rapaziada, tem, tem, tem como Tem como Ai, tem como Tem, tem, tem como tem. Pega, pega, pega Rapaziada, tem como. Vou te dizer, pega ela com amor. Vaza! Eu disse que tinha como! Rapaziada, tem como Tem como, Estou calmo! Beleza, tem dois locks aqui! Esse lock aqui tem que ser diretamente no ocular. Rapaziada, tem! Ah, não sei se tem como. Tem, tem sim, tem! Vamos lá, vamos lá! Tranquilo! Ó, dois de Antônio. Beleza Rapaziada, os caras estão jantaneando Ó, oh, louco jogo Nossa senhora, aí dá turbo Rapaziada, tem autos Beleza, comitê internacional Representado pela ONU Dos manos jontanianos. Eles jantam Ó oh, Vamos sair fora aqui <risos> Meu Deus do céu, abre essa porta aqui Rapaziada, precisa de duas chaves, por quê? Tem outro cadeado ali. Se você não pega a chave, é mais treta ainda. O que, que acontece? Tem uma lojinha de doce aqui. Vamos pegar uma. Ah, <risos> meu Deus. Acabei esquecendo esquecer disso aqui. Ó. Só um combinetas. Ah, oh, meu Deus. Eles vamos ver o que a gente tem de momento. Temos um ceguinho, hein? O seguinho vai ajudar a bomba ceguetas. Ó, ó, ó, ó. Rapaziada, volta. Tranquilo. Vamos precisar desses ceguetas aí Ó oh. Vaza Oh meu Deus do céu Beleza, rapaziada, temos um spray aqui também Sprayzão, tio Se eles morderem, a gente usa spray E passou, é nós. Tranquilo, chavinhos Tem que ser rápido aqui viu? Rápido Tá de boa, tá de boa Tá de boa Rapaziada, estratégia altamente benta Beleza, antes de vazar Vamos bicar essa louca aqui Caraca, você trouxa hein? <risos> Os últimos três tirinhos aqui é, vou Carregar mais um aqui Ô, oh, louco, João Antônio Ô, oh, meu Deus, travou o controle Eu... ah, Rapaziada Beleza Coisas estranhas nesse modo DLC aqui. O que, que acontece? Primeiramente, o Iros levou uma facada bem dada no pescoço. Ou seja, quer dizer que ele sobreviveu pra continuar o enredo da história. Onde ele morre pelo Mano Williams no game. Se você perdeu, clica aí, tem o jogo do começo ao fim. O que que acontece? No final... Ela chega praticamente sem munição, encurralada na prisão, ou seja, ela vai com munição e volta sem munição, o que faria impossível essa escapatória deles ali, ao menos que Chuck Norris ou o Van Damme lhes possibilitou essa segunda chance.